Que nunca viu Que Ele vinha fazer uma reforma em você De dentro pra fora E que vinha te... Precisa yes, fazer.